dar a entender as suas fraquezas para as pessoas que estarão ao seu lado é certamente um erro, e isso independente da situação. Pois veja bem, expor suas fraquezas apenas causará preocupação nas pessoas que ama, e caso seja um inimigo, somente te tornará ainda mais vulnerável com isso. Por isso que é importante apoiar-se na racionalidade e não desequilibrar o seu lado emocional, aprendendo a lidar com as suas vulnerabilidades sozinho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 da qual pode ser considerada como impertinente, e que não deveria vir a propósito, recair sobre você, você deverá saber quando tomar uma atitude frente a isso, no exato momento em que essa questão vier à tona. Porque uma coisa é certa, se você deixar com que as pessoas ajam como bem quiserem com você, elas se acostumarão com isso, e farão de você um alvo fácil, sempre que desejarem descontar alguma coisa em alguém. A atitude de se defender, não significa que você deve ser mal-educado com a outra pessoa. Apenas diz respeito, de falar a coisa certa na hora certa, provando o seu ponto de vista frente a algo que é considerado como injusto de você estar passando. E não há nada de mal nisso, nem que deva se preocupar por ter tomado tal atitude. Afinal, isso é necessário. Mas observe bem, você deverá provar propriedades no que fala e não sentimentos, deverá ser racional provando a assertividade em seu ponto de vista, para que não torne a situação ainda mais desfavorável para o seu lado, porque as pessoas nesses instantes podem até mesmo procurar brechas nas suas falas, e vai por mim, mesmo estando certo ao falar algo, se você não se atentar a deixar bem esclarecido o seu entendimento para as pessoas, estas podem fazer disso um verdadeiro caos na sua vida, ser o tipo de pessoa egocêntrica, que fica toda hora falando sobre si mesmo. Mas antes de comentar sobre isso, peço para aquelas pessoas que odeiam redundância, como a frase si mesmo, desconsiderarem isso, porque é o meu jeito de ensinar. E dando prosseguimento no vídeo, esse comportamento por si só expõe toda a particularidade da sua vida que não deveria ser exposta para todo mundo ver. E isso faz com que você exponha até mesmo suas fragilidades para chamar a atenção das pessoas para si próprio um comportamento bastante irracional não acho ficar falando e fazendo propagandas de si e expondo coisas que não deveria somente para chamar a atenção das pessoas o que aliás diria até mesmo que uma pessoa assim é insuficiente emocionalmente porque se essas não tiverem a atenção das pessoas voltadas para elas elas se sentirão vazias porque não sabem o que é ser autossuficiente, ser uma pessoa carente pois vivenciando a falta do indivíduo que você anseia por atenção você se sentiria sozinho e não saberia lidar com isso, tampouco com seus próprios problemas. Enfim, deixar com que alguém além de si próprio seja considerado como prioridade na sua vida fará com que o seu mundo gire em torno dessa pessoa. E o problema é que muitas das vezes, sério, em grande parte das vezes, as suas expectativas estarão fora de controle, abandonando até mesmo o seu mundo para fazer parte do mundo da outra pessoa e que, no fim das contas, em algum momento irá se decepcionar com isso. Acredite, em algum momento acontecerá alguma coisa que causará uma desilusão dessa sua expectativa gigantesca que você tinha com a outra pessoa. Tudo isso por não saber controlar a sua carência. Percebe como você deve ter cuidado com os tipos de atitudes e comportamentos que terá, respeitando a individualidade de cada pessoa e até mesmo a sua própria individualidade. Por isso, não seja o tipo de pessoa carente que chega até mesmo a ser dependente fisicamente de outra pessoa. Insistir em uma companhia, que claramente demonstra não se interessar em estar com você, querer participar das mesmas ocasionalidades com essa pessoa, apenas te fará serviço como alguém chato, inconveniente e que estará sendo evidentemente rejeitado por ela. Em outras palavras, todo mundo perceberá que você está sendo ignorado, pois claramente ela demonstra que não se interessa por você muito menos pelo valor que você pode agregar. O ideal a se fazer é se afastar e tratar de arrumar melhores companhias, porque pessoas com atitudes como essa, descritas acima, não tem nada que você possa fazer, ou mesmo que deveria fazer, para sim poder dizer que vocês são consideradas como amigas. Sério, prefira dispensar esse tipo de relação, que você pode ter com outras pessoas, porque é algo do qual não vai te proporcionar nenhuma vantagem, caso você continue ao lado dessa tal pessoa e por fim não saber fazer as suas escolhas porque isso te deixa extremamente limitado a ponto de fazer até mesmo com que você perca uma oportunidade antes de decidir tomar uma decisão para assim aproveitar esta que já se passou diante de seus olhos e foi embora basicamente essas pessoas não sabem interpretar uma ideia uma opinião ou até mesmo uma fala e se sabem não exerce uma atitude frente a isso para conseguirem um bom profeito a partir de suas análises, ficando até mesmo sem entender os detalhes que algo poderia ter proporcionado a elas, só percebendo o erro que cometeram por não ter aproveitado aquela ocasião, depois de um indivíduo com mais atitude decidir primeiro e na sua frente, ir lá e aproveitar aquela ocasião oportuna. Logo, fica claro o quanto você é vulnerável diante de suas próprias dúvidas. Você, por não entender a chance que está diante a você, acaba por assim desperdiçá-la.